Olá! E o Rodrigo Reina. Olá! Hoje temos um treino para ti, circuito. E nesse circuito será realizado com 12 exercícios, no qual vamos pedir que realizes 3 ondas e vamos ter o auxílio do Tabata. Estás pronto? Uh, só mais uma coisinha. Uh, vamos ter os nossos exercícios. Já depois esqueci-me de explicar como é que seriam executados com o Tabata. 30 segundos hora e 15, off, ok. Ou seja, 30 a dar, conseguimos, e 15 vamos ter uma pausa. Entretanto, em cada ronda teremos um intervalo e um minuto. Ou seja, ao fim dos dois exercícios, vamos ter então um minuto de descanso para recuperar e voltarmos então outra vez à nossa conta. Agora vamos tratar de fazer um esfaquecimento vivo antes de iniciar o nosso exercício. Começar pela cabeça e roda. Vamos pegar para um lado. Ok, troca. Vamos rodar para o outro. Pode ir. Sem começar, Bem, cabeça atrás e à frente. As Vamos fazer, puxa para trás, abre o bem o peito e puxa a frente. bem, okay. okay. Trás. Podemos rodar a articulação do ombro, Apoia-se para o outro um o braço. Para trás. Pode para a frente. O mesmo braço. Troca. Roda para a frente. O outro. Poda para trás. joelhos e vamos mudar para um lado para o outro e falta-nos as articulações sobre o tempo vamos mudar boda para um lado poda para o outro E troca-se pé. Troca-se, roda ao contrário. Okay. Estamos minimamente aquecidos e vamos começar com alguma. Com algum cuidado, agora de início, o nosso primeiro exercício de circuito. Aba, é para o sempre é o bolo, é o Jungo lá. E em ah. é segundos. é 3, 2, 1, mesa! 3, 2, 1 <risos> Um exercício com uhum. uhum. exercício, scrunch! Bora! Para nós entregar muito legal. Continua! No chão, 5, 2, 1! 10 segundos para começar! Próximo exercício: Criss-Cross! Cobre, cobre, cobre, ora quatro, três, dois, um. Muito bem, agora com Maria agora tirar um bocadinho de pernas vamos analisar é acostumado com salto, ok? vai lá, são 30 segundos 3, 2, 1, bora, e salta, um, salta, salta cuidado para a puto de, o joelho não ultrapassar a ponta de pé, ok? Desiste. Olha a ponta dos leis da outra parte a ponta do pé, ok? 3, 2, 1, descansa. Tires para lãs dinâmicas. Primeiro direita, depois esquerda, ok? Em segundo, 4, 3, 1, direita, direita, direita, esquerda. Direita. Tá, esquerda. O joelho não toca no chão. E o joelho não ultrapassa a ponta do pé, ok? Direita. Tá, esquerda. Dois. Cinco. Descansa. e não treino parede, vamos encostar na numa parede e tentarmos conhecer a gente nos cadeira, ok? Pedras a 90 graus Começa! Fica, é, são 30 segundos, 30 segundos, bora! Bora, não desiste! para o sol. ou em baixo, em baixo é mais fácil, em cima é mais difícil, Braços do lado, nunca toca no solo, e puxa atrás os braços, tira o peito do chão e puxa os braços atrás. trás, sem as costas a fechar, nunca toca no solo as mãos, os pés também, ou em cima ou sempre em baixo, uma das duas. Mais uma. Descansa. Flexões. Com. Com o balanço. Alteração entre o Vamos preparar. Quem quiser pode fazer o mesmo exercício, mas com os joelhos no solo. Vamos fazer quatro. É a quarta. Sobe. E agora trocamos. Porque estamos para o esquerdo. A última deste lado. Pronto, outra vez. Mais uma. boa descansa. Vamos ter agora um intervalo de um minuto para descansar os terceiros. Vai, Vamos beber água, pessoal. Descansar um bocadinho. Vamos beber um bocadinho água, dá É muito importante a hidratação, não podemos esquecer isso. Ajustar a respiração. As posturas também são bastante importantes nos nossos exercícios. Ok? Vamos descansar um bocadinho. Temos de ter atenção à postura de costas, aos pés. Também, quando fazemos o agachamento, não ultrapassar. O joelho não ultrapassar a ponta dos pés é bastante importante, não podemos, nem queremos estragar articulações nem nada. E vamos então falar aqui um bocadinho convosco, bem quanto esperamos. Okay, espero que tenham gostado do nosso treino e que continuem conosco. Hoje, sinceramente, vou sinceramente convosco, este foi o nosso primeiro treino e. Estamos a tentar que seja o melhor possível. Para lá pessoal, está a acabar. Oração Ana Maria. Quem é que começa? É a, Maria? é a Lídia, não é? É. Vamos começando a preparar. Rodrigo, por favor, orienta-me com o tabaco. Um bocadinho ah, sim, de. Estou preparado? Sim. Então, vou por agora bem escolhendo preparação. Vamos começar novamente com os flippings. Bora! Bora! 5 segundos para começar! 3, 2, 1, começa! Cinco segundos! Ah. pensa Vai. Maria. Vai, 3, 5 -a -a com a, Maria! A Bárbara com a Maria! Ah, é Maria! Ah, é comigo! Vais levantar as pernas! Vais fazer bastante pernas! Ora. Ora. As pernas vão no baixo e um pão de chão, bora? Controla a respiração. Vamos lá! Esse exercício é o crunch com as pernas avançadas a um 90 graus 5 segundos 4 Vamos começar Ou Homoflata se levanta fora de gelo Longe bora Inspira quando sobe E bora. Tem segundos! Dança! Ah, OK. O nosso último exercício vai ser o criss cross. Prepare. Começa. Vamos lá. O nosso cotovelo vai tocar no joelho. As pernas, quanto mais próximas chão, mais difícil é. Bora! Controla a respiração. Continua. Tchau, okay. Esquerdo. Bora! doeu não toca no chão. boa, descansa. Terceiro exercício: isometria na parede. Vamos nos sentar, como se nos sentasses numa cadeira, ok? Pernas a 90 graus. Quatro, três, seção. Tirar o peito do chão. E os pés também. Continua. Está quase. Mais dois. Um. Dois. Descansa. Próximo exercício é a mesma posição. Para a alternativa é puxar os braços atrás, como fizemos à pouco. Podem fazer com os pés sempre em cima como sempre em baixo. Vamos lá. Tira o peito do chão e fecha bem as costas lá atrás. Vamos respirando. Uma. Boa! O último exercício desta série, de pressão flexão, para quem tem mais dificuldade pode fazer os joelhos, e é o tomar com o braço, para, começar com o braço direito, desce. desce, desce, sobe, sobe, Outra vez. desce, desce, sobe. sobe, sobe, troca o braço, desce, Desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe, troca outra vez, desce, desce, sobe, sobe, mais uma, desce, desce, sobe, sobe, troca o braço, desce, desce, sobe, sobe, última, desce, desce, sobe, sobe, Bora, mais uma série terminada, um minuto de descanso outra vez, temos para a terceira parte, seria o final. Ah, não se esqueçam. Aproveita para descansar bem, respirar. Ok. Espero que desculpa por alguma coisa que esteja menos bem, porque a internet não está fácil. Espero que estamos todos também de fazer exercício mental e então não estamos todos a puxar muito o planete. Estou a pintar. Ok, espero que estejam a gostar. Vou descançar um bocadinho. Vocês estão bem? Mas... A ti melhor. Ora, para a última. Ok, é mesmo isso. Vamos preparar para o próximo. E vamos começar novamente a próxima onda. Será outra vez início de skipping. Então, vamos terminar, vamos lá. É isso. Agora, Maria e Maria, também vão pôr o tabata como eu. Sim. Para se orientarem também, então um aviso quando, quando puser aqueles 10 preparação, um aviso para pôrmos -me ao mesmo tempo, certo? Ok. Boa tarde. Quanto tempo temos de descanso ainda? 20 segundos? Sim. Sim. Sim Lívia? É. Faltam 20? 20. Faltam o que agora? Uns 10? Já faltam 10? Vem lá. Quando faltarem 10 a Tisa? Eu fui. Vamos preparar nós os três, que... meninas. Vamos não, preparar não, em 3, 2, 1. Tabata! Espera! 5, 4, 3, 2, 1. Começa! Es un Yeah. Temos bastante pernas. Fica de costas. Olha. Pernas em cima e deixa até abaixo. Com um palmo no chão e volta a subir. Vamos lá. Outra a respiração. Continua. 5 segundos, vamos lá. É Próximo exercício. ser grandes com as pernas a 20 graus. Está quase. 4. Prepara. Como é? Sobe. Lama o planta fora do chão, Vamos lá. Quando sobe, expira. Vamos lá, agora. Bem, aproveita para aspirar, espire um bocadinho. O próximo exercício é o Criss Cross Começa! Não se esqueçam, o cabelo vai tocar no joelho Continua! Bye Maria! Bye! Data, tough, okay? a meter na parede. Quero fazer 90 graus, ok? Uhum. 3, 2, 1 então o rabiola de Aguenta. Bora. Eles não podem ficar aqui, aguda a parede, ok? Eita! Próximo! Está para mim? Vamos deitar, por favor, do chão! Arriga para baixo. Mãos em extensão. Subir as mãos e os pés, bora! nunca tocam no chão. Quase. Esqueça -se 15 segundos. Segundo exercício mesma posição, pés em cima é mais difícil, pés em contato com o sol mais fácil, para a é. e pegar atrás, tira o peito do chão e fecha as costas, oh, vamos lá, 30 segundos, Deixa de mãos, Queridos para quem quiser e deixa direita, esquerda, sobe, sobe, direita, esquerda, sobe, sobe, troca, troca, troca, Acaba. Muito bem. Assim finalizamos esta série. A terceira de três. Vamos agora fazer uns pequenos alongamentos. Com a minha colega Bárbara. Podem continuar na posição onde estão. Certo Bárbara? Exatamente. Vamos aproveitar mesmo nesta posição. As cor barriga no chão. Deita. Daqui. As nossas mãos vão estar apoiadas no colchão. Na linha do nosso peito escuto ele sempre juntos ao nosso tronco e vamos só levantar o peito levanta o peito à frente, aproveita, respira fundo vai calar e desce agora vamos à posição de cliente desce, vai para trás, vamos ficar apoiados na o braço sempre esticado, a nossa frente. Os braços sempre esticados à nossa frente, o máximo possível, para esticar bem exposto. Muito bem. Vamos levantar devagarinho. Vamos seguir. Abrir pernas ligeiramente. Ok. Agora vamos inspirar. Expira e vai abaixo. Vai até onde consegue. Isso mesmo. Fica aqui um momento. Agora vamos tentar agarrar a nossa perna direita. Agarra um como consegue. Vamos à perna esquerda Caminho para outro lado, isso mesmo Agarra a perna esquerda voltou ao meio E vamos tentar chegar atrás Vai com as mãos mais atrás possível Vamos lá Muito bem Vamos juntar as pernas Devagarinho E isso Sol. Vamos Inspirar esticar bem braços braço lá em cima. Estica. Isso, é para esticar tudo isto. Bora lá. Vamos inclinar o tronco ao lado. Volta ao meio. Inspira. Inspira, bora do lado. Isso. Volta ao meio, e desce os braços. Está! Muito okay. bem. Espero que tenham gostado da nossa aula. Mais viral e com certeza também, talvez melhor. Peço desculpa pelo incómodo, mas a internet também falhou um pouco. E pronto, espero que tenham gostado então dar uma para os meus colegas. Podem a então, dizer? Eu espero que tenham gostado. E pedimos desculpa, mais uma vez, porque a internet, de vez em quando, falha. Tirando isso, acho que correu bem. E acho que toda a gente vai gostar de fazer. Ah! Neste caso, já fizeram, pronto. Se fizeram em ah. grupo, é muito mais fixe. Em grupo é muito mais engraçado. Para mim, tem também então, vocês em casa. Sim. Tchau, tchau. Até a próxima. Sim, tchau, tchau. Tchau. tchau.